Eu sou o Jovem Cultural, e no conteúdo de hoje, irei comentar sobre o que as pessoas inteligentes pensam, que diverge da ideia coletiva social e do senso comum. Mas antes de iniciarmos, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço desde já para que se inscreva e ative o sininho de notificações também, por favor. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. E bom, o primeiro pensamento notável que essas pessoas têm é em relação ao sono pois enquanto muitos não fazem questão de uma rotina que os permita ter um horário certo para se deitar e levantar, essas pessoas inteligentes já reconhecem a importância do sono para sustentar altos níveis de energia física e mental durante os seus dias. E apenas entenda que nós não estamos entrando no mérito da quantidade certa de horas para dormir. Seja 6 horas de sono, igual a Elon Musk, ou 10 horas de sono, mais sonecas extras durante o dia igual às. Não, o que realmente importa para essas pessoas é estabelecer em suas rotinas o horário de sono que melhor os atenda na renovação de suas energias. O segundo pensamento notável que essas pessoas têm é em relação ao seu tempo de transição. Por exemplo, logo pela manhã, após acordar, Benjamin Franklin reservava um tempo para refletir e definir as intenções específicas do seu dia, enquanto Freud preferia tomar o café da manhã e depois garantir que estava tudo preparado para o seu dia e o porquê delas manterem suas rotinas matinais sempre da mesma forma. Essa resposta é simples, meu caro, porque isso as permitem refletir melhor devido ao grande impacto que o período da manhã exerce no restante do seu dia. Por exemplo, se logo de manhã você acorda apressado e esquece de colocar o seu lanche da tarde na mochila, isso vai influenciar no seu estado moral todo o restante do seu dia. E eu te provo isso com uma história. Uma pessoa deveria passar por um julgamento no tribunal com um juiz, reconhecido por ser muito severo em seus veredictos. Porém, ao ser questionada sobre qual horário desejaria ser submetida ao seu julgamento, ele responde logo após o juiz voltar do almoço. Os guardas não entendem muito bem o porquê disso, mas também não veem nenhum problema com o pedido. Ao chegar o seu julgamento, ele pega a menor sentença possível, pois o juiz estava de bom humor. Isso acontece, pois, antes do almoço, pelo fato dele ainda estar com fome, o seu humor fica ruim, dando assim sentenças mais severas. E após a sua refeição, este estando mais disposto, e com o melhor humor, as suas sentenças são mais brandas. Compreende? Respeite o tempo de transição de cada um e colha melhores resultados. O terceiro pensamento notável que essas pessoas têm é em relação às suas distrações. Enquanto pessoas comuns se distraem muito facilmente e em todos os momentos nas redes sociais, essas pessoas inteligentes minimizam as suas distrações, especialmente as digitais pois embora a tecnologia tenha suas vantagens, grande parte das dificuldades enfrentadas pelas pessoas envolvem estabelecer limites consigo mesmo. As pessoas mais inteligentes passam mais tempo imersas em cada momento do que multitarefadas, reservando também um tempo específico para se manterem atualizadas e informadas. O quarto pensamento notável que essas pessoas têm é em relação ao tempo de inatividade, e isso é, o horário de almoço do serviço, o intervalo para o lanche da tarde, e sendo mais preciso, esse tempo se trata do momento em que apenas irá relaxar. As pessoas mais inteligentes usam esse tempo de inatividade para descompactar e recarregar as suas energias. Ama a Jovem Cultural, isso eu também faço. Certo, mas será que da forma correta? Pois afinal, se você gasta esse tempo fofocando com o um colega, Sobre o que Tião, um cara gente bom, fez de errado, que o levou a uma advertência? Na verdade, você nada mais está fazendo do que gastar a sua energia, o seu foco e a sua capacidade de pensar e raciocinar com coisas inúteis. A forma correta de usar esse momento é com algo que estimule a sua criatividade, seja lendo, ouvindo uma música ou mesmo vendo o um noticiário. O quinto pensamento notável que essas pessoas têm é sobre simplificar as suas coisas, vasculhar suas programações e facilitar as suas rotinas, pois essa simplicidade pode resultar em velocidade e as pessoas mais inteligentes, produtivas e inspiradas tentam reduzir ao máximo a complexidade desnecessária em suas vidas e, por consequente, conseguem executar mais coisas e em menos tempo. O sexto pensamento notável que essas pessoas têm é sobre estimular suas mentes. Elas instigam o seu raciocínio, até mesmo quando o resultado não sai como esperado. Lhe darei um exemplo. O ano é 1928, quando um cientista chamado Alexander Fleming descobriu o primeiro antibiótico da história a ser usado com seu princípio ativo isolado. E você sabe muito bem qual é. Isso é a penicilina. E isso, a partir de um resultado Inesperado, algo que ele simplesmente poderia desconsiderar e jogar fora. Ele, ao fazer uma cultura bacteriana na placa de Petri, esperava que o resultado dessa cultura fosse o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus aureus. Porém, ele, ao deixar aquele material em repouso, no canto isolado de seu laboratório durante 15 dias, notou que ao pegar o material, no fim desse período, o resultado tinha sido inesperado a cultura estava contaminada por mofo e que nos locais onde havia o fungo existiam halos transparentes em torno deles, indicando que poderia conter alguma substância bactericida. E sim, de fato foi o que aconteceu. Naquele material, havia uma substância bactericida nos fungos de gênero penicillinum notatum, que originaria a penicilina. Logo, perceba que até mesmo o resultado não esperado é um resultado e deve ser tratado com atenção. E o sétimo e último pensamento notável que essas pessoas têm é em dar o significado para cada ação que realizam. Esse último em especial é o segredo de serem tão consistentes em suas atividades. Elas sabem do seu significado, isso é, daquilo que as motiva a prosseguir. Elas não julgam o jogo, não questionam as regras, apenas aceitam e prosseguem com seus caminhos pois sabem que têm as suas razões internas para continuar com o que fazem. E bom, espero que tenha gostado dessa mensagem. Se sim, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.